Como é que é a malta do Aço? Bem vindos a mais um vídeo. Bem, hoje como o título indica vou-vos apresentar mais um achado do canal. Se vocês chegam ao meu conteúdo viram que a gente despachou o G40 preto. É, pá, tem, tem que ser, para virem carros novos tem que ir os velhos, senão eu faço sempre o mesmo conteúdo. Ou, ou seja, ou com os mesmos carros. É, que independentemente de serem carros iguais, se forem outros carros é uma coisa. Agora sempre nos mesmos, depois a malta, pá, eu noto nos vídeos que a malta vai vendo cada vez menos quando é sempre do mesmo carro. Então, teve que ir à vida dele para a gente fazer uns cobrezinhos para podermos comprar outro. Atrás de vocês, à minha frente, está o novo achado. Vocês já estão a ver que eu estou aqui num barracão. Este carro está abandonado. É mais um abandonado. E sem mais demoras eu vou vos mostrar o que é que a gente achou. Olhem só o que é que a gente achou e como é que a gente achou. Ah, pois é, bebê! Deixámos aqui um Corsa B, um Corsa B com... até, dá... Oh, até dá pena. Olha como é que este carro está. Pneus em baixo, um Corsa B GSI. Olhem como é que isto está, pessoal. Olhem como é que eu desencantei este Corsazinho. Falta ali umas peças do Corcovan Falta lhe uma matrícula. Mas temos aqui uma boa base: 1616 válvulas, 109 cavalos. Ah, temos aqui já um grande problema, vocês estão a ver aqui esta bateria e o carro, pois é, tentámos pôr o carro a trabalhar e o carro não pega. Eu vou arriscar comprar um Corsa B sem sequer o ver a trabalhar, ele não pega, não pega, não pega, não conseguimos pôr o carro a trabalhar. Já tentámos ver se era do alarme, o carro tem uh, os dois comandos do alarme, o alarme está a funcionar, tranquilo trampo, podia ser um corte maluco que o -me tivesse a fazer, mas não, não pega mesmo, portanto eu vou comprar esta peça, neste estado, <risos> sem sequer o ver a trabalhar, olhem como é que isto está, olhem como é que isto está, aqui por dentro, está com um bom aspecto, precisa aqui de um folzinho, um rádio, uns bancos, tão porreiritos, Aqui atrás também não estou mal, eu levantei ali, dei umas marteladas na bomba para dizer é que ele trabalhasse. Mas não, não trabalhou. Não conseguimos pôr o Corsinha a trabalhar. Agora eu estou à espera que o dono daqui do armazém da cena chegue para tirar daqui esta caravana. Vamos tirar a caravana para a rua, vamos puxar o Corsa de empurrão para a rua e vamos carregá-lo de reboque. Eu gostava de levar para a minha porta, para a minha casa, para lhe dar uma faxinazinha, uma limpeza, mas depois ele não pega. Vou ter que chamar outra vez o Reboque para carregar para uma oficina. Então vamos carregá-lo já, vocês vão assistir a esse processo todo. Vamos carregá-lo, vamos levá-lo para a HR E Eu quero ver o Hugo <risos> a receber lá. Ele está a virar 40 Mas vai ter que dar uma ajuda nisto. Vamos ter que pôr este carro a trabalhar. Vamos ver o que é que ele precisa. E vamos repará-lo lá na HR garagem, se calhar o Hugo Rosa é menino. Hugo, és menino para te agarrar isto? Ele ainda não sabe sequer que eu estou a planear isto. Mas será que é? Ele é menino, ele é menino. Vai, vamos lá carregar o coração Antes de, irmos embora, antes de chegar o homem do reboque, quero só mostrar mais uma coisinha que também está aqui abandonada. E que eu já lancei a escada. Olha aqui: mais um que está aqui abandonado. Olha aqui: um GTIzinho azul. Azul também está aqui abandonado. Está aqui abandonado. Está, está. Pode ser que venha mais um. Coisa linda! Bem, enquanto o rapaz de reboque não chega, vamos aqui usar a nossa máquina da afrosis para encher os pneus, os pneus estão um bocadinho em mau estado, apesar de ter algum piso aqui, mas estão todos resseguidos, estão um bocadinho em estado, e depois troca-se. Vamos tentar encher aqui os pneus, só para não os estragar ainda mais. Thank you. É para a nossa é boa Rosinha, é? primeira impressão da, da pecinha. Tem pau para caraças. <risos> tem pau para caraças. Primeira impressão, tem pau para caraças. É <risos> Olha lá, é para desenterrar é para desenterrar? Isso agora é uma magueira, mas... oh, fica já novo. <risos> e bem, já temos o carro descarregado. Agora assim com mais luz e com mais calma. O que é que eu vos posso dizer aqui? É um carro com 181 mil km. Assim eu olho, o que é que eu preciso? O que é que eu tenho de estragado? Olha, temos aqui, é isto não tinha visto, temos aqui esta tampinha aqui, este encaixezinho partido. O rádio de origem, o rapaz deu-me, está ali no meu toledo. Precisamos aqui de um fold. Isto aparentemente está estragado, acho que isto é o relógio, se não me engano. Mas está aqui um que em princípio estará bom ora, assim mais a olho, os banquinhos estão todos à maneira atrás também falta ali o corcovan é uma peça, mas está aqui falta a embaladeira do lado atrás que isto fui eu, o carro que tinha se vocês virem nos primeiros, nas primeiras impressões tinha, fui eu que arranquei sem querer, mas também está aqui, é só encaixar -te. então preciso ali daquela pintinha, um fold tampa dos fusivos embaladeira atrás tem ah, preciso aqui da da frente para isto aqui eu acho que é do modelo a seguir tem que saltar fora que não é daqui farol de nevoeiro para-choque está aqui um bocadinho instalado mas eu acho que isto dá para soldar plástico e fica por ririto falta-nos o símbolo GSI à frente falta-nos aqui também o GSI atrás mas temos as espalhas das rodas ah, mas no geral, é isto, Ai, pá, tem uma camada de pó que vocês não estão bem a ver, está trancado deste lado, nem dá para ver aqui nada, mas no geral é isto, temos aqui já o carro na HR Garage, Vamos, o Rosa já fugiu lá, lá para dentro, ele, já, ele, nem, ele nem quer vir isto, mas temos aqui uma boa base para começar a trabalhar no GSI. Ah. Pá, ah, vocês agora, acompanhem os próximos episódios. por acaso tiverem alguma destas peças que eu acabei de mostrar, alguma tampinha destas, alguma coisa que eu, que eu tenha mostrado que está, que está em falta, mandem -me mensagem, mandem -me preço, que eu agora vou começar a arranjar material para este carro. Este carro não é muito visto, este carro é bastante raro, e na minha opinião é um carro mal compreendido. Mal compreendido porquê? Pá, porque isto é, é um carro de 1.616 válvulas, tem só 106 cavalos ou 108, não é um rival direto de um cup, mas é um carro que só existem 80, se vocês forem à aplicação dos carros raros, existem 81 carros destes, ou seja, 80, porque um deles é meu, é um carro que vai valorizar muito, pá, é um GSI, meu, e GSI já não tem, já não existem. E devido a essa raridade, fez-me fez acreditar que este modelo vai valer a pena, e pá, como disse alguns, alguns seguidores, quando eu pus fotos ainda não se, não se perceber qual era o carro, é preciso coragem para investir no GSI, mas pá, Vamos acreditar neste projeto, num gs Eu acho que ainda, ainda se vai fazer. Acho que este ainda vai dar umas alegrias bacanas. Vamos tentar agora pôr o carro a trabalhar, ver o que é que precisa, começar a comprar material e começar aqui o restauro do gs Espero que tenham curtido, fiquem bem, um grande abraço e vamos acreditar no gs Gas. Espera aí, se vou já embora. Para finalizar, olhem aqui o que este carro tem ainda, um Spotenza RE720. Tem 4 Potenza rs 720 isto, isto para a malta de hoje pode não querer dizer nada, mas para a malta de antigamente, estes pneus na altura davam-lhe para caraças. Meu, para caraça. É um, eram os pneus que a malta metia e sentia-se os pneus eram, eram bons. Meu, eram bons. Pá. Estou contente, estou contente de tirar estes carros do abandono, pá, do esquecimento e voltar a metê-los na estrada, porque isto, malta. Com mudanças DSG, toda a gente mete mudanças -me rápido. Com controles, toda a gente curva bem. Mas isto, pá, isto é a antiga. É carrinhos à antiga. Agora sim, vamos embora.